Ontem nós tivemos demissões em massa na rede Goblins de desinformação E hoje no segundo dia temos mais demissões ainda Mas antes eu queria ver esse videozinho aqui com vocês Que tem viralizado nas redes sociais Vamos lá, solta o vídeo aí produção É uma medida do governo federal que vai resolver esse problema Isso é um problema de uma sociedade doente Nossa uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio ah, meu Deus do céu, esse cara tá falando sobre o que aconteceu em Blumenau ontem. Por causa do discurso de ódio, aquilo aconteceu. Beleza. É... adoecida por um discurso contra a escola, né? A escola... What? Você viu alguém fazendo discurso contra a escola em algum lugar? A escola é partido político, a escola, as universidades são antros de maconheiro... Os professores não estão ensinando é, coisas decentes, o bom é homeschooling. Então a gente tem assim um caldo, é, um caldo, existe um caldo contra a escola dentro desse discurso de ódio, que eu identifico a extrema-direita que leu. Não, não, não, não, não, não. É mais um com o mesmo discurso do Janones, não é mesmo? Parece que virou moda isso daqui. Aí você se pergunta por que esse bando de vagabundo está sendo demitido após décadas nessas emissoras podres. Será que a única preocupação que eles têm é agradar os acionistas? E quem que é o maior acionista da história da Rede Globo? O próprio Estado. Então, esses jornalistas passaram décadas... Agradando não aos seus telespectadores, mas aos acionistas. O que é completamente diferente das redes sociais. Aqui, independente se um canal é bom ou se o um canal é ruim, ele só cresce, só tem visualizações, se agrada ao público diretamente. Quem anuncia no canal, eu não faço ideia de quem seja. Os anúncios são todos leiloados. E... Claro, não tem relação nenhuma comigo, pode às vezes parecer o próprio Lula aparecendo aí nos anúncios e eu não faço ideia de quem aparece. É leiloado e é feito de forma anônima, que nós aqui youtubers nem sequer podemos escolher se esse anúncio vai passar ou se aquele outro anúncio que vai passar, mas... Esses caras da mídia poda da televisão, são o oposto. A única coisa que eles precisam agradar são os acionistas. Se os acionistas, os investidores, se o Estado quiser continuar mantendo a Globo, ela continua lá. E aí é óbvio que temos ainda mais demissões. Agora é a jornalista Giuliana Morrone, demitida após 34 anos na TV. Goebbels, só para vocês terem uma noção aí, certo? Eu tenho 32 anos, estava tá lá, lá né? antes mesmo de eu nascer. A jornalista Juliana Marrone foi demitida da Rede Globo nesta quarta-feira em um anúncio em seu perfil no Instagram. A comunicadora confirmou a despedida e agradeceu aos 34 anos que integrou o quadro da emissora. Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo que vivi, começou ela. Que é moda entre eles, né? Falar, ah, eu fiz tudo maravilhoso, só me jogaram pra rua com chute na bunda. A vida, para mim, é feita de paixão, disse. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão é a força e é pela verdade, sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. Ou seja, já, já sabia que ia dar ruim. Já sabia que o jornalismo ia embora. E esbarrei novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade. Diz um trecho na publicação de Juliana na noite desta quarta. Formada em jornalista pela UNB, Juliana Malrone cobriu o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello pela Globo e teve passagens pela SBT e Band antes de retornar à emissora em 95. De lá para cá, dedicou-se à cobertura política e foi correspondente da Globo nos Estados Unidos entre 2008 e 2018. Procurado pela reportagem, a Globo enviou uma nota distribuída deste a última terça-feira. A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Ah, mas que coisa, não é mesmo? Quando um microempresário demite alguém, aí é um absurdo, aí tem que não sei o que, direitos trabalhistas e processo tem que processar quando é eles, é um dinâmica, é só uma dinâmica que a gente está expulsando da empresa. Uma mulher que trabalhou lá 34 anos e vocês acham que era sobre carteira assinada? Não, era um contratozinho de PNJ aí, né? Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos, investimentos em iniciativas importantes de crescimento. É só mais uma completamente descartada como lixo. E é bom que ela já está ali procurando outra profissão. E aí não para não conhecem essas figurinhas aqui ah, pelo menos essa daqui de baixo e essa aqui de cima eu conheço as outras duas não certo mas também completamente demitidos meus queridos. A lista de desligados da rede Goblins não para de crescer de acordo com informações do site N1 entretenimento a emissora desligou Zileide Silva, Heraldo Pereira e Jaqueline Brasil na tarde desta quarta-feira. O clima dos bastidores anda bem tenso, e o sindicato dos jornalistas pretende acionar a justiça contra o canal da família Marinho. Pai, alimenta o monstro, alimenta os sindicatos, e um dia eles se voltam contra você. Cadê? Não eram os empresários da extrema direita, do discurso de ódio, que eram malvados? Não... Agora está o sindicato dos jornalistas reclamando com a Rede Globo, Mimimi, parem de me demitir, por favor. E essas demissões são feitas como? Ó, vamos ali na salinha, então, olha, a gente está evoluindo. A gente está aqui na, na, na Zelanda, política de gastos e tchau. Tchau. Dane-se que você passou décadas e décadas e décadas trabalhando. Dane-se que não tem carteira assinada. É a Rede Globo. É o antro da hipocrisia disso tudo. A fim de investigar a quantidade de emissões em massa que acontecem desde o início da semana. Vai lá, sindicato. Vai lá. Chora muito. Quero ver eles todos fazendo protesto. tá, todos eles lá chorando. Chora muito. Na última... Terça-feira foi realizada uma reunião com os correspondentes internacionais da Globo para negociar o salário atual. Os profissionais que não aceitarem as novas condições da empresa serão automaticamente dispensados. E nomes experientes como Cecília Malan e Ilze Scamparani também não terão o contrato renovado. Tchau, queridos. Tchau para todos vocês. Não sentiremos o mínimo de saudade e o que acontece aqui é o seguinte no passado nós tínhamos a rádio e aí um dia a rádio foi substituída pela televisão e a televisão imperou no nosso Brasil por mais de meio século até recentemente era um monopólio da verdade o um monopólio da informação e aí o que que acontece hoje em dia uma tia do Zap vê algo acontecendo na rua dela posta no seu Twitter e de repente é compartilhado por um perfil um pouquinho maior, depois um perfil ainda maior, depois um perfil colossal e de repente está todo mundo sabendo sobre. O jornalismo ele foi completamente diluído ao ponto que se tornou obsoleto. Nenhum jornalista pode acompanhar as notícias do Trend Topics do Twitter. Nenhum jornalista é capaz de fazer uma coisa dessa. Então o que, que acontece? Hoje as redes sociais estão destruindo essas emissoras. Algum de vocês vai chorar por isso? Algum de vocês vai aí, oh, ajudar esses sindicatos, vamos protestar ao lado desses jornalistas? Não, nós queremos o um fim completo deles, essa é a verdade. Eles passaram a última década nos difamando, nos chamando de fake news, rindo de nós, falando que não prestávamos, que eles eram a mídia, eles eram os verdadeiros, que ninguém tinha que confiar em nós. E agora eles estão pagando o preço por fazer o L. Não adiantou nada ficar passando pano, não adiantou nada ficar atacando o Bolsonaro. No fim do dia, eles são os próximos demitidos. E podem ter certeza que essas demissões em massa só vão continuar. Um dia nós veremos o William Bonner ser demitido da Rede Globo de Desinformação. A princípio... Ele está ganhando mais do que o, o ano passado Fez bem na eleição Acabou com o Bolsonaro Então tem mais verba para ele Mas é só questão de tempo Até ele também ser substituído Por uma versão muito mais nova E muito mais barata do próprio E nós continuaremos aqui Dando risada desses losers Do passado Que nunca informaram ninguém Sempre manipularam as informações Para agradar seus acionistas Certo? Por último, participe da nossa Noitava rifa contra a censura, também entrem para a nossa agência Amor Verde e Amarelo, Encontre seu par perfeito e até a próxima. Tchau, tchau.